E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Fighter E aí, pessoal, quem tá falando é o Tenebras Gamer Então, eu tô aqui com o primeiro vídeo do canal, como vocês podem ver E eu vim falar o que eu vou estar trazendo pra vocês Esse o primeiro jogo que eu quero gravar é Slenderman E esses daqui... Counter Strike eu já tô tirando E Smite eu para jogar E sobre Smite eu não pretendo gravar Mas eu vou gravar se vocês, tipo, deixem nos seus comentários, nos comentários Se eu devo gravar ou não devo Vamos abrir aqui o Youtube Vou aqui mostrar o canal para vocês do meu colega que, meu primo que, que eu vou gravar com ele várias séries de Minecraft O Minecraft também eu vou gravar e eu não tenho instalado porque deu um erro quando eu instalei aqui mas já vou instalar hoje mesmo e... mais pra frente se der eu vou arrumar uma placa de captura e vou gravar jogos de Xbox pra vocês também e é isso quer ver? A visualização aqui só para falar, não é minha. É que minha família usa esse mesmo canal, então não dá pra mudar. Aqui ó. Por enquanto só tem esses dois inscritos, que é o Father Throne. Aqui, ó. Cadê? Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal dele também, já tem alguns vídeos aqui. Se é o é, começo de uma série, isso daqui. Entendeu? o começo de uma série e os inscritos dele não dá pra me ver. Então, esse daqui, o canal, o link aí vai estar tá aí na descrição. Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal dele também. Que ele, ele vai gravar comigo. Deixa eu ver o que mais. Aí, ah, como é, é claro, né? Que eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal também. Dê like no vídeo. É. Dê like no vídeo, se inscreva, deixe no, é, adicione nos favoritos e só isso. E eu queria que vocês comentassem se eu devo gravar Smite ou não e mais ideias de jogos pra eu gravar. E o primeiro, primeiro gameplay que eu vou gravar vai ser de Slender mesmo. Então, é isso pessoal. Falou e valeu.